Nopa, então, eu vou contar o cenário para vocês e com certeza alguém vai se identificar. Quando criança, você queria muito alguma coisa. Por exemplo, ir um passeio da escola, alguma roupa, brinquedo, realmente qualquer coisa. Então, você foi pedir pra sua mãe e ela negou. Você decidiu meter um, mas todo mundo vai, ou mas todo mundo usa. E ela acabou o diálogo com, um mas você não é todo mundo. Isso era chato, eu sei, porque no fim você talvez não conseguiu o que tanto queria. Mas se quiser saber de uma coisa, parece que a sua mãe tinha razão pelo menos em um pouco disso. Música Esse vídeo tem um propósito parecido com aquele meu vídeo em que eu falo de padrões. Então, se você quiser ver algum vídeo com assunto relacionado, faça lá que eu vou deixar na tela final e na descrição aqui. Mas então, eu decidi gravar isso porque muito de repente, assim como todos os meus pensamentos, eu dei uma pausa pra pensar em temas pra vídeo. Tem muita treta comendo solta ultimamente, e todo mundo tá gravando sobre, só pra se encher de visualizações. Mas eu não sou todo mundo e não vou gravar sobre porque é isso que faz meu orgulho. E foi justo nesse eu não sou todo mundo que eu tive a ideia pra gravar aqui. No exemplo do começo do vídeo, se você parar pra pensar bem, a sua mãe estaria certa se não fosse hipócrita. Quando você dizia que todo mundo usava, ela dizia que você não era todo mundo. Mas quando ela dizia que todo mundo usava, que todo garoto ou garota se comportava daquele jeito e tudo, você era obrigado a concordar. Mas bem, isso desde cedo não foi meu caso. Eu sou impertinente. E se pra mim isso de todo mundo não existe, e se eu não sou todo mundo... Eu não sigo nem pra pedir e nem mesmo pra seguir ordens. Tá certo que quando eu refutava dava ruim, ganhava castigo e tudo. Mas era uma criança sincera, e desde sempre demonstrava isso. Se é só em quem fala, obviamente deve seguir a ordem até os 18 anos. Mas algumas vezes, se te encher o saco, você precisa refutar. O meu papel aqui, pelo menos nesse vídeo, é agir como se eu fosse sua mãe falando que você não é todo mundo. Pensa bem, todo mundo tá gravando sobre tretas ultimamente. Todo mundo, quando o Hall é Exposed, sai correndo pra gravar. O que faz cada vez mais uma imagem genérica deles. Sim. Eu sei que todo mundo praticamente preza pela informação do seu público. Eles estão fazendo aquilo por quê? Porque são os únicos que têm chance de fazer? Ou porque querem visualizações? Bem, em certos casos, como foi o caso do Fail Exposed do Bars, a pessoa é realmente é a única que pode gravar sobre aquilo. Porque outros negam, ou ela tem informação direta da fonte foi o meu caso no Exposed do no Noob Utópico, onde eu fiz parceria com o tio Rick, Fake e Zim pra dar o Exposed nele. Porque nós quatro tínhamos todas as informações necessárias e realmente procuramos saber os dois lados. Tanto da Eloisa, Tube Zin, quanto o lado do Noob Utópico. Quer dizer... Pelo menos eu tentei. E fui taxada como injusta por não mostrar o lado do Noob. Mas eu mostrei sim. Mas então, tirando esse papo de Exposed e tudo, você sabe qual é realmente a fórmula secreta pra crescer no YouTube? Eu sei. E o céu até hoje, mesmo sendo um canal pequeno ainda. Você não deve ser todo mundo. E não é porque todo mundo grava sobre tal coisa que você precisa gravar também. E se for pra gravar sobre, não dê uma opinião genérica. Dê a sua única e própria opinião. O meu canal, por assim dizer, estourou um pouquinho ultimamente porque eu parei de seguir todo mundo. Parei de fazer temas genéricos que todo mundo praticamente vai gravar pra surfar nas visualizações. Hoje, o meu conteúdo é único e eu sou eu mesma. Assim como se você quiser ser alguém na plataforma, tem que ser ninguém mais, ninguém menos que você mesmo.